Esta é a página do Drupal Commerce, o projeto que nos vai ocupar ao longo desta formação. Como se pode ver pela data de início do projeto 2009, e se recuarmos no tempo, verificamos que o Drupal Commerce teve início mais ou menos na altura de desenvolvimento também do Drupal 7. O desenvolvimento foi paralelo e o Drupal Commerce foi dos, das primeiras plataformas a tirar partido de toda a lógica dos fields e das entities proporcionada como novidade e, e grande potencial no Drupal 7. O Drupal Commerce, um dos maintainers e dos developers principais é Ryan, ele já esteve envolvido noutros projetos de commerce e tem larga experiência na área de lojas. No entanto, o Drupal Commerce representa uma reescrita total de todo o código e com uma outra filosofia, uma outra arquitetura que depois teremos a oportunidade de detalhar. É uma solução bastante flexível, como também vamos ver, e esta é a página do seu projeto na, uh, no uh, Drupal.org. Uh, tal como noutras páginas de projeto, temos aqui informação interessante, links também importantes a visitar, inclusive o da documentação, e temos aqui, evidentemente, os downloads. O um número também de downloads que é significativo e para além desta página de projeto, isto também é uma novidade em termos de organização do próprio projeto, os Commerce Guys que estão por trás do desenvolvimento, pelo menos inicial do Drupal Commerce, porque depois de lançarem o Drupal Commerce toda a comunidade participou e contribuiu em termos de estender no, um, o Drupal Commerce com novas funcionalidades, uh, melhorando as que já possuía. Uh, para além uh, portanto, de, de, de, de, desta presença no Drupal.org, que é habitual de todos os projetos, uh, Commerce Guys resolveram criar uma página específica para o projeto, mas uh, não uma página de apresentação do Drupal Commerce só de produto, só de uh, mera digamos, mero marketing, mas uma página, um website, com um valor documental importantíssimo. E é para lá que vamos agora. Quem trabalha com Drupal Commerce deverá conhecer e explorar ao máximo esta plataforma. O DrupalCommerce.org é um site criado propositadamente para dar apoio ao, à utilização cabal do Drupal Commerce. Para além de podermos fazer o download da aplicação e uh, temos uma demo para experimentar, temos todas um, toda uma série de secções que falam por si, um, em que são apresentadas uh, extensões, projetos uh, que podemos uh, trabalhar uh, e uh, utilizar com o Drupal Commerce. Temos toda uma série de uh, documentação a possibilidade de colocar questões e obter respostas de pessoas de todo o mundo que também estão a utilizar o Drupal Commerce. Existem fóruns, blogs e uma secção de showcase. Esta secção de showcase é também bastante explícita do ponto de vista de extensão e abrangência do Drupal Commerce. Se nós olharmos para as categorias de negócios que temos aqui, Uh, verificamos que o global commerce não serve aquela loja simples em que se vende um produto e um produto físico. Uh, temos desde donations a uh, parte, de, efetivamente, de loja em que uh, são vendidos bens uh, e enviados e com, com direito a shipping, mas também podemos ter uh, produtos do tipo downloads, de files, de imagens, Podemos ter, digamos, muita tipologia de produtos e Inclusive a lógicas de negócio E aí é que está o interesse desta plataforma E desta solução para o commerce E não é por acaso que um, a, a equipa e a, e a comunidade Que está por, por trás do Drupal Commerce E nomeadamente os Commerce Guys, guys Assumiram que uh, quereriam uh, A ideia é colocar o Drupal Commerce como número 1 um nas soluções para commerce, em plataformas online. Nós temos aqui dois exemplos, eu vou só visitar dois sites e como veem as marcas são muito diversificadas, podem ver com mais pormenor alguns, alguns dos sites e ver inclusive as soluções. Temos a garantia de que todos os sites aqui listados estão a usar na base o Drupal Commerce, o que é interessante ver toda esta diversidade. Vamos visitar o Gacartier. É um site com uma imagem de marca forte, como seria de esperar, e temos uma secção das coleções, informação portanto, de navegação por coleções, por peças, Uh, informação depois de, de, em detalhe dos produtos, uh, tudo isto sustentado pelo uh, Drupal Commerce uh, e, evidentemente, uh, a loja, inclusive a uh, uh, escolha de tamanho, de cores, etc, tudo isso controlado pelo uh, Drupal Commerce. Um outro exemplo é esta loja Kenzo, que também vamos visitar rapidamente. Uh, tem também a secção de, do shop, tem coleções homem-mulher um, e uh, também é uh, toda ela uh, inspirada e trabalhada com o Drupal Commerce. Aqui a filosofia é diferente, evidentemente que o que se procura também é que o comportamento do website uh, vá ao encontro do que o cliente e do que a marca procura e persegue. Uh, mas temos aqui, uh, digamos, uma solução uh, commerce uh, bastante completa e muito diversificada, basta visitarmos meia dúzia de websites para vermos como todos eles são escritos e têm resultados, uh, digamos, muito diferentes, não só no comportamento da, da própria loja, como no, uh, no aspecto, na aparência, portanto, o controle da aparência também uh, pode ser uh, controlado ao pormenor. Ora, ficamos então aqui com a visita uh, a este site uh, imperdível, que é o DrupalCommerce.org, uh, em termos informativos, em termos de pesquisa, e também, uh, obviamente, uh, ao DrupalCommerce, um, ou melhor, o um Project Barra Commerce, no Drupal.org. Como sabem, a página de projeto. Neste caso, o Drupal Commerce não é um módulo simples, é uma suite, um conjunto de módulos, como depois vamos ter a oportunidade de ver.